Fala galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Miniscraft E hoje tô fazendo uma série de um bloco só do Minecraft E antes de começar esse vídeo, espero que deixe o seu like, ative o sininho Deixa o gostei, comenta que gostou sentir, e sempre ativar o sininho inscrever no meu canal para receber os próximos vídeos É isso, vamos pro vídeo Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Vamos começar. Deixa eu aumentar aqui o volume. Terra. Vamos lá. pães, e os livros, deixa eu expandir aqui o um negócio, então, também mais Ah, isso aqui não importa eu... Eita, passamos mais um, um level Pera aí, galerinha Vamos aumentar mais aqui Mano, se eu cair aqui Abóbora hum. Galinhas, nossa Isso, madeiras Nossa Aí eu fiquei Aí eu fiquei feliz Muita madeira, galera Muita madeira Isso vale muito like Porque eu ganhei sorte grande Calma Muita madeira, deixa eu, tirar isso aqui. deixa eu fazer. Deixa eu fazer o golpe de table. Deixa eu colocar aqui. Sai galinha. Deixa eu fazer uma pá de pá. É pato, mano, sai galinha. Ah, é também vou fazer machado. Calma, isso madeira, abóbora, madeira. Nossa, eu bolimil. Cabei sai, galinha. Deixa eu sou soube que o som tá saindo. Tá, galinha. Deixa eu... Calma aí galera, deixa eu aumentar aqui o negócio de do controle aqui do Minecraft Agora sim, melhorou Morinil Terra é. Mais galinha é, Essa série vai ficar top Depois mais pra... do lado vou fazer Seca Seca, seca. Fazer seca para os animais Oh, nossa Esqueci Eu não sei qual deles oh. Nossa Blanco Sai porco. Eita, muita madeira, madeira. Será que eu vou subir de level? Ai, eu poderia isso. Então, deixa eu expandir aqui. Eu não vou conseguir fazer... É... Fazer um negócio... Creighton, não vai cair daí, mano acredito eu o nome do porquinho Pera aí, deixa eu marcar aqui Pra garantir se eu não Fudir os negócios Vou te matar, galinha. Porra. E vale para você também. Oxi. Meu Deus, sai! Me inchado pra cada assim. Meu Deus Deixa eu terminar, deixa eu expandir aqui Ah, a galinha botou um ovo mais um pouquinho, galera tá ficando de dia, é isso galera, vou ficando por aqui, que senão o vídeo vai ficar muito longo. A minha vou fazer o próximo, o próximo capítulo, espera aí, é isso galera, Uf, é isso. Se você gostou, deixa o seu like, ative o sininho, deixa o gostei, se inscreve no canal para se perceber meu próximo, próximos vídeos, é isso. Vou com Deus.